Pois é, infelizmente parece que a votação do segundo turno da reforma da Previdência vai ficar mesmo para agosto. Ou seja, depois do recesso parlamentar que começará na próxima quarta-feira. Além desse atraso, com as menos que concederam ainda mais privilégios para policiais e professores, ajudando a desidratar ainda mais a reforma da Previdência, o mercado financeiro nesta sexta-feira ficou desanimado. O Ibovespa caiu pelo segundo dia consecutivo, fechando em queda de 1,18% aos 103.905 pontos. Já o dólar fechou pelo terceiro dia consecutivo em queda, cotado a R$ 3,741, ainda na expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. O que acabou animando especialmente as bolsas lá fora. O índice da Standard Poor's 500 encerrou o pregão com alta de 0,46%, renovando a sua máxima histórica aos 3.013 pontos. Na segunda-feira, o foco deve ser os dados de crescimento da China. A expectativa é de que o PIB trimestral deles fique em 1,5%, que para eles será o pior desempenho trimestral do PIB chinês em quase 30 anos do segundo trimestre, caso esses números fiquem um pouquinho melhor. Pode ser que as bolsas pelo mundo se animem. Na segunda-feira também é bom ficar de olho na divulgação do ibc que é o indicador que o Banco Central Brasileiro criou para fazer um acompanhamento mensal da variação do nosso PIB. E é provável que os números desse mês apontem que o país está à beira de entrar na recessão. Caso as estimativas de inflação também recuem, as apostas para um corte na taxa básica de juros a Selic devem crescer, o que será uma ótima notícia para a Bolsa de Valores. E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Um excelente final de semana para todos. Fui!